Você está ouvindo o audiolivro O Prisma das Mil Faces, Uma obra de Eurípides Quil pelo Espírito Claudinei Capítulo 7 Novas Fronteiras Bento sentiu que novas e incomensuráveis fronteiras se lhe abriam ao Espírito. Percebendo instintivamente a sinceridade dos dois convidados, sugeriu-lhes permanecer em suas propriedades, dizendo-lhes que, contrário do que acabavam de dizer, quando a ir embora, agora mesmo é que gostaria que ficassem. Disse-lhes amistosamente. Se pudesse, exigiria sua permanência. Os dois visitantes emocionaram-se. Em semanas e semanas de andanças e jornadas vazias e sofridas, pelos lugares os mais inóspitos, era a primeira vez que eram acolhidos como verdadeiros seres humanos, com dignidade, com amizade. Aqueceram. À noite, antes de adormecer, Bientou euforicamente contou à esposa todo o acontecido na biblioteca. Foi com indescritível surpresa e decepção que, após completar a narrativa, ouviu Marceline ripostar-lhe, repreendendo-o severamente por tão grande desvario, só perdoável se fossem à igreja, no dia seguinte, confessarem-se com o padre Xéveri. Sem dúvida nenhuma, o bom padre haveria de ministrar pesadas penitências a Bientú e o devido corretivo aos dois charlatães mancomunados com o diabo. O Rosiva, Marceline adiantou. Suas penitências serão terríveis não só por sua omissão, como pela sua permissão e participação em atos tão hereges. Quanto aos embusteiros... Nem mais um dia poderão permanecer em nossas terras Sob risco de castigos celestiais para todos Todos Grande espanto Bientú viu na esposa um brilho estranho no olhar Quando ela rematou: Você será para sempre maldito, maldito Se não afastar de nossa casa tão grandes perturbadores — Cuidado ao expulsá-los, pois não será surpresa que estejam armados e um deles lhe dê um tiro na cabeça. — Maldito, maldito, um tiro na cabeça! — pensou Bientot. — Como Marceline poderia ter dito exatamente essas palavras se cuidadosamente ele as ocultara ao narrar os fatos de poucas horas antes... Na biblioteca? Estaria mesmo o espírito vingador rondando aquela casa? E como tinha poderes para disparar tiros indesejados e colocar palavras ameaçadoras na boca das pessoas? Marceline julgou que o silêncio do marido era concordância. No dia seguinte, antes do alvorecer, Bientu. Que não houvera conseguido dormir, procurou os dois novos amigos e, com sinceridade, narrou-lhes o desentendimento havido com a esposa. Não detalhou a cena, nem as ameaças. Tranquilizando os visitantes, disse-lhes, Não se preocupem, pois sempre terão o abrigo do meu brasão. Tenho um sítio atualmente pouco cultivado, afastado daqui, em cujas terras há uma modesta casa sem habitantes, porque há cerca de três meses mudaram-se de lá. Arrumem suas coisas e estejam prontos sem tardança para irem morar lá, onde periodicamente nos veremos. Concluiu, dizendo, Pessoalmente vou conduzi-los. Sem opção, calados, os dois homens obedeceram. E assim foi feito. O sol estava quase perto do nascente ainda quando os três homens deixaram para trás de si a mansão e a fazenda. Tudo foi feito com tamanha descrição que não foi percebida a mudança. Antes do meio-dia, sem que ninguém soubesse do paradeiro dos dois visitantes, poucos se importaram com sua falta. Partiram à noite... Era voz corrente entre os serviçais, verificando que nos aposentos que eles ocupavam, nada mais existia. Assim chegou a notícia à senhora Esfendo. Dias poucos depois, ninguém mais se lembrava dos dois homens. O senhor Bientu regressar ao entardecer, não dera contas a ninguém de onde houvera ido, nem o que tinha feito. Providenciou substitutos para cuidar dos animais e contratou outra pessoa para amparar seus negócios quanto à escrituração. Ninguém atinou para uma coincidência. No mesmo dia que os dois forasteiros haviam ido embora, o elefante também sumira.